Ô, oh, Toti, por que você não, você não constrói o seu portal em outro lugar, hein, capeta? Eu tenho que construir, velho, por isso eu tenho esse. Eu tenho que conseguir fazer diamante, para isso eu preciso de diamante. Para isso, isso, eu tenho que minerar. E uma como coisa que, que você fazendo, quebrou né? essa picareta de diamante? Eu achei um diamante até agora, senão. Então, como você construiu o portal? Eu, eu tô saindo do portal agora. Tá indo do Nera, né? Beleza. Tá, ah, eu preciso pegar o bagulho porque eu fiz um buraco aqui que eu não sabia que tinha. Que cai direto lá no meu troço. Aí eu, eu, eu, sei, eu morri. Eu tô, eu vou tá. criar um baú só pra. Só pra. Só como fala? Tá, todo meu loot tá aqui. Eu tô, eu vou criar tá, um baú só pra. Como fala? Tá, peguei tudo. Só pra minério. Pra... Então, mas basicamente depois você cai do bagulho ali. Depois você volta no normal no portal bugado. Tem um caminho todo. Que eu fiz aqui que meio que você volta pra casa. Aí aquele buraco que eu te mostrei que nós não ia entrar é o buraco onde você sai, tá ligado? Ai, ah, tem um monte de ferro e ouro no, no caminho é que eu fiz embaixo do mar, então meio que, né? Tinha que ignorar. Ou morri! Morrer? Morrer? Ah, eu tô tentando nick. tá entrando no portal? Não. Vou sair aqui no buraco agora. Você vai eu vou criar um baú para pra minério. Eu tô saindo do buraco agora. Oi! Eu não careta! Eu vou quebrar Eu vou quebrar Yes! Yes! Eu não me prendi! Não, acabou, eu te dei touch, Eu te Não! Não eu vou, vou te matar. Sai daqui. Sai daqui. Parou, parou, parou. Parou, parou. parou, parou, parou, parou. Defesa. <risos> tá, vamos, vamos começar a jogar. Sério, tu pegou teu loot? Não. Vamos voltar lá no portal. Vai, vamos lá. Vamos Pera lá aí, lá, eu tô lá. com pouca vida assim. Me deixou com três coração. Acho que tem bife. foda oh, tá. não Ah, cheguei. O uh, que, que nós vai fazer agora? Você quer fazer o quê? Reformar? Reformar! Vamos, vamos! vamos, vamos como fala? fala. Era, doido. era doido! Vamos construir um baú só pra minério. Beleza. Porém que precisa de. Vamos tomar uma sala de baú? Você não, eu acho que tá aqui, tá precisando Sabe onde que eu quero fazer? Não. Aqui, ó. Eu, eu tenho dois lugares pra fazer, né? Ó, Eu quero fazer, ó. Vem cá, vem cá. Eu quero fazer ou aqui, pra esse canto aqui. Mais ou menos aqui, ó, tá vendo? com esse corredor. Fazer uma entrada no corredor aqui, de, de pedra aqui, ó. Pra sala Pera de baú. Capeta. Ó. Eu tenho alguns planos aqui, aí eu não sei onde eu faço, ó. Eu quero fazer aqui, ou aqui, ó. Aqui, aqui é uma das opções pra fazer uma sala de baú, abrir. Tá, tá. Aí aqui, eu tô pensando em expandir esse corredor. Aí aqui, cavar mais pra frente pra fazer outra sala de baú. Ou fazer aqui embaixo, que eu fiz, que eu basicamente fiz. Bora fazer fiz nesse buracão aqui, um, um aqui de baixo? Aqui ó, é. Ah, então, aqui também eu tava é pensando que antes você tentou construir uma árvore, então, sem a luz do sol. Você quer fazer o quê? Sol. Você quer fazer o quê? Tipo, sala de baú? Bora fazer mas você sala quer de baú de... primeiro, pra ficar tudo organizado. Beleza, mas qual bloco nós vamos usar? Bora né, decorar certinho. Bora só Depende usar. tem nesses blocos. Não, já... Você Olha, quer fazer a, o bloco cobostone. de... Cobostone. A normal? Não, não, não, eu é bonito. Então, ó, ó eu tava pensando em usar esse bloco aqui, só que ele, quatro deles tem como você fazer um tijolo. Aí eu, eu vou vale pena. Eu aqui. aqui, ó, ó. Toma esse bloco aqui, ó. Vê o que você acha dele. Foi o bloco que eu usei. Como então que faz ele? Como, é como que faz ele? Então, é aquele bloco lá de baixo. Só que aí tem como você fazer um tijolo. de eu, eu, eu tive uma ideia. A gente faz é o tijolo dele, ó. Tô, Pega esses blocos. O dele. A gente faz o de Cobolstone primeiro e depois a gente reforma tudo quando colocar o baú, porque daí a gente coloca na frente. Mas o a, o normal? É. O Cobolstone, Cobolstone é. dessa aqui? É, Cobolstone e na frente, primeiro. Aí depois Mas a gente Você essa aqui, ó? Você fala essa aqui? É. Essa aqui que você acabou de quebrar? Uhum. Tá, então tá. Vamos pegar pro canetão. Canetão? Tá. Peraí. Vamos lá trocando, Peraí. então. Você quer, vamos expandir isso aqui senão, eu acho que esse buraquinho aqui vai ficar pouco, é muito pouco passar de baú Um pouco pequeno né é um, né? um enderman né? Né? Um aqui Tem um enderman aqui Pera aí Ô oh, mano, sabe qual que é uma coisa que tá... Tu... Era... <risos> Morreu, cara tomou um tiro Eu tô aqui Oi O que, é que eu faço, Tocha? Ah, pode ser. Tipo assim, ó, uma coisa que eu também tenho que fazer aqui na minha casa é que, tipo assim, não sei se você sabe, mas a minha casa é cheia de buraco. Tipo assim, que eu tampei. Aí embaixo da minha casa tem um buracão que eu não tampei, que nasce bicho lá. Aí eu não me deixa, me deixa dormir esses bichos, mano. Tem que depois arrumar. Cadê né? essas pau? Tem que, reformar a casa. que isso. Vem a <risos> parede! É mano, meu Deus, a parede é quase toda de carvão, velho. Que merda é essa, mano? Eu tô usando um <risos> Eu <risos> tô com duas <12 risos> tochas, foi tudo que deu pra fazer. Não, vem cá ver isso aqui, Senov. Que merda é essa, mano? É isso. WTF, amigo? Ah, <risos> é boa, eu faço tocha. Ô, oh, mas tem mais atrás. São duas camadas, me ajuda a quebrar. Como assim, duas camadas? São duas camadas de carvão. Qual que eu vou quebrar na próxima? Você vai quebrar essa? aí, eu vou quebrar na Vamos fazer a farma de cavalo, meus queridos. Tu quer explodir quantos, quantos blocos? Mano, ah, cinco. Já está cinco já acho. Um, dois, três, quatro, cinco. É, já que já tem cinco. Deixa eu pegar esses carvões aqui em cima. então. Tá, vou pegar uma pá, tá? fazer uma pá lá em cima para tirar as terras. Não me pre... Ah, não me prender, não. Eu vou lá em cima pegar madeira. Se pegar madeira. Galera, agora com o C9 isso aqui vai entrar em ordem, mano. Putz, eu vou fazer uma. Fazer uma pá de ferro.